Bom, oh, gente, eu acabei descobrindo que um menino na internet conseguiu bater o maior título que eu fiz. Porém, eu não vou desistir. A gente vai tentar fazer o maior título. Na verdade, a gente não, né? Porque eu não falei nada com ele. Eu descobri na internet que ele também tentou fazer o maior título do YouTube. Porém, né? Eu não vou desistir. Então, eu vou tentar fazer o título maior do que o dele. Mas sem ser uma guerra, assim. Na... Aliás, quem fala guerra? Mas em si... O vídeo vai ser isso. Uma comparação. Mas depois eu vou gravar uma comparação. Dessa comparação com o novo vídeo que eu vou fazer. Tchau. Se quiserem, vocês quiserem o link do canal do Wendell Gaspar, ele vai estar na descrição. Junto com o vídeo dele e o vídeo que ele colocou o link desse vídeo. Pode parecer estranho, mas vai ser três. Crédito total ao criador original.